Salve rapaziada, eu sou Rafael Bastos Baterista e educador musical E eu estou aqui hoje gravando um vídeo sobre esse pack zildjian Série Planet Z Planet Z é um pack para iniciantes Feito em brass Uma liga metálica diferente do bronze né? e Temos B8, B15, B20 né? Os pratos comuns Essa é uma série para iniciantes Planet Z é um prato fabricado também nos Estados Unidos Como todas as linhas Zildian, certo Mas com uma característica diferente Ele não tem tanta projeção de som quanto os pratos B8 São pratos com menos projeção então né? E um material um pouco mais simples do que os pratos B é, de bronze né? B8 ou B15 ou B20 como eu comentei tá bom? Eu vou falar um pouco tocando neles que é melhor Só citando então que esse pack ele vem com um hi-hat de 14 polegadas Crash de 16 polegadas E esse ride de 20 polegadas Além desses pratos do pack ele também, eu tenho aqui pratos que são vendidos separadamente. Um splash de 10 polegadas e esse shine aqui de 16 polegadas. Tá bom? Vou tocar individualmente em cada um deles para você entender e curtir o som comigo. Tá? E depois eu finalizo o vídeo tocando um pouco, um groove em cima desses pratos aqui para você curtir. Tá bom? Obrigado por acompanhar aí. Então, um prato de. O um hi-hat, o um chimbal de 14 polegadas. Ele tocado com o pé. Nota que mesmo sendo prato brass, ele também tem um agudo ali, uma, um timbre mais agudo do que os pratos dessa mesma característica, desse mesmo material de outras marcas, certo? Então eu acho legal por isso, é legal diferenciar isso, tá? Crash 16 polegadas. Próximo prato do pack, que é o Hyde, de 20 polegadas. E agora os pratos adicionais vendidos separadamente. Splash de 10 polegadas. China de 16.